O Trocador de Lâmpadas? A do não! Tá colecionando a revista do Chapolin Colorado, é? Não interessa. Os delicentes estorvam. PINHAS o... UAU! É melhor eu ir embora, é capaz dessa sua burrice ser. Bosta! Pois não fique perto de mim e pronto! Sinajista é a revista do Chapolin Colorado? Nan, é um <risos> mangá. Isso se parece muito com a revista do Chapolin Colorado. Mas é a revista do Chapolin Colorado, Me emprestam que seja um pouquinho... E... Então eu vou levar essa sua mesmo! Que <risos> um grande coisa, uma lâmpada! Eu não estou falando da lana, então... Oh! Uma desgraça... <risos> Tinha que ser o chaplin. Olha o que você fez, quebrou a lâmpada. Comi. Sabe daqui, meu. Vista. Sabe daqui, mano. Que... Sabe, daqui. Sabe, daqui. Sabe, daqui. Sabe, daqui. Sabe daqui. Sabe daqui. Sabe daqui. Sabe daqui. E agora onde vamos arrumar outra lâmpada pra colocar ali? Não interessa. Papai. Ah, Papai. Papai. Do que, que está brincando? Está brincando de canguru? Que bosta, hein? Ah! É que eu já senti um tijolo, dai. É, é, atir...